A Associação Brasileira de Alzheimer mostra o que você precisa saber. Este vídeo contém informações importantes sobre o tratamento e cuidados necessários a todos os portadores da doença de Alzheimer e doenças similares. O Dr. Paulo Bertolucci explica o que é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma degeneração primária do sistema nervoso central. Isso quer dizer que é uma doença onde, por razões desconhecidas, uh, neurônios e algumas partes do cérebro começam a morrer. Em geral, essa doença começa depois dos 65 anos, embora na doença de Alzheimer familiar ela possa começar mais cedo. O que acontece na doença de Alzheimer, de um modo geral, é que inicialmente é acometida a área da memória, então, a primeira manifestação da doença é perda de memória. Essa perda de memória é para coisas recentes. Tipicamente, as pessoas esquecem compromissos, recados, uh, onde guardaram objetos, coisas desse tipo. O importante aqui é lembrar que no envelhecimento normal você também pode ter alguma dificuldade de memória. O que ajuda a distinguir a doença de Alzheimer do envelhecimento normal é que no envelhecimento normal isso não leva a um impacto no seu dia a dia. Ou seja, você não deixa de fazer coisas ou faz as coisas de uma outra maneira porque a sua memória está falhando. Na doença de Alzheimer, não. Você começa a ter dificuldade em fazer atividades e ou você muda a maneira como você faz ou você abandona atividades. Nós estamos falando de uma doença que é progressiva, que vai levando a uma limitação cada vez maior de atividades e de longa duração. Existe um caráter genético para essa forma esporádica da doença de Alzheimer? Isso é discutível. Parece haver algum caráter genético, no sentido de que, se a pessoa tem, por exemplo, pai ou mãe com doença de Alzheimer, ela tem uma chance maior de vir a ter a doença. Mas é bom lembrar duas coisas. A primeira, o fato de ter pai ou mãe com doença de Alzheimer não significa que, obrigatoriamente, a pessoa vai desenvolver doença de Alzheimer. E o segundo ponto é o inverso disso, não ter casos de doença de Alzheimer na família, ou pelo menos casos identificados, não quer dizer que a pessoa não possa vir a ter a doença de Alzheimer. Houve uma época em que não era muito importante fazer o diagnóstico de doença de Alzheimer, já que não havia muita coisa para fazer, isso mudou. Hoje a doença de Alzheimer tem tratamento e por isso o diagnóstico é importante. Mais importante ainda é que o diagnóstico seja precoce, porque quanto mais precocemente iniciar o tratamento, maior a chance de que isso faça alguma diferença. É, o tratamento da doença de Alzheimer não significa cura. É importante ter em mente que não existe, nesse momento, uma perspectiva de cura para a doença de Alzheimer. O que existem são medicações que podem é, estabilizar, pelo menos temporariamente, a doença. O que é importante, porque isso significa que essas pessoas, se elas responderem ao tratamento, que elas vão se manter independentes ou menos dependentes por mais tempo. Não existe prevenção 100% eficiente, em outras palavras. Não existe nada que se possa fazer para ter a garantia de não vir a desenvolver a doença de Alzheimer. Mas existem coisas que podem a, diminuir a chance da pessoa desenvolver a doença de Alzheimer. Basicamente são dois tipos de atitude. O primeiro, evitar dano cerebral, evitar prejuízo ao cérebro. Isto significa, se for o caso, que a pessoa deve tratar, controlar muito bem doenças que podem prejudicar a circulação cerebral. Por exemplo, diabetes, aumento de colesterol, a hipertensão arterial. Essas doenças devem ser tratadas rigorosamente, elas devem ser bem controladas. Além disso, a pessoa deve evitar o abuso de bebida alcoólica, porque isso também pode prejudicar o cérebro. A pessoa deve ter uma atividade física regular. Não precisa ser uma atividade física pesada, mas ela deve ser constante. Por exemplo, caminhada três vezes por semana. Porque isso mantém uma boa circulação cerebral. Além dessas medidas para prevenir prejuízo ao cérebro, a pessoa deveria também aumentar a reserva cerebral, aumentar a quantidade de conexões entre os neurônios cerebrais. Isto pode ser feito com atividade intelectual diversificada. O importante aqui é que a pessoa faça alguma coisa que ela goste. Não adianta, se a pessoa não gosta de teatro, ela ir ao teatro e se aborrecer. Ela deve procurar coisas que sejam estimulantes para o intelecto, mas que ela precise também. E deve ser mais de uma atividade diferente. Nesse sentido, então, basicamente, prevenir a doença de Alzheimer significa uma vida saudável, com bom controle das doenças que foram faladas aqui, e uma vida ativa. O doutor Paulo Bertolucci mostrou a você o conceito da doença e importantes aspectos gerais de sua abordagem. Existem regionais da Associação Brasileira de Alzheimer espalhadas em todo o território nacional.